Nessa brincadeira, as crianças fazem montinhos de areia no chão, aqui representado por essas tampinhas de garrafa pet, aquelas garrafas de 5 litros. Um montinho para cada participante, tá? Então no caso aqui tem um montinho para a Mari, um para o Pedro, um para o Rafa e um para a Ticiane que vai participar com a gente também. E eu você, o chefe da brincadeira, tá? No final, quem vencer a brincadeira, vem no meu lugar e passa a ser o chefe. Enquanto as crianças não olham aqui para os montinhos, o chefe vai pegar uma conchinha, aqui substituído por uma champinha de garrafa, e vai esconder em uma das tampinhas. Depois, quando vocês vierem aqui, vocês vão tentar adivinhar onde está a conchinha, no caso a tampinha. Aquele que acertar está fora da brincadeira. Pode olhar. Todo mundo pode olhar. Pode olhar. Esse é o propitivo do Rafa. Mari. Acha que está em qual delas? Na segunda, Pedro. Na última. E a Tiziane? Quem escolheu essa? Eu. Pedro continua na brincadeira. Quem escolheu essa? A Tiziane. Tiziane? Continua na brincadeira. Quem escolheu essa? Eu. E quem escolheu essa? Eu. Rafa. Alguém vai ficar fora da brincadeira. Mariane ou Rafa? Eu. Mariane, Rafael! Rafael, saiu da brincadeira, será que beleza? Que, será, que, será que é por causa Isso. Isso. que sabe, Então assim, ó, o Rafael sai da brincadeira, o que montinho que também que sai. Eu. Agora só temos três montinhos. Aí, pode olhar. Posso começar? Qual que você acha que tá, Mari? Levanta. Só encosta dele, não precisa... Levanta, pode levantar já. Mari continua na brincadeira. Pedro, escolhe uma. Pode mexer. Levanta. Continua na brincadeira. E a Tiziane vai levantar dela. Dançou. Vamos ver quem vai ser o chefe. Vamos ver quem vai ser o chefe. Não olha. Não olha. Pode vir. Ainda não, ainda não. Só escolhe. Só escolhe qualquer. Não mexe, só escolhe. Pedro, acho que é... Essa. E a Mari ficou com a outra, correto? Ok? Pega a tua Mari para ver. Mari continua e o Pedro dançou. Pedro dançou, Mari é a próxima chefe. Essa brincadeira, um de frente para o outro, vai colocar a mãozinha para trás, vai pensar em algum número de dedos que vai colocar na frente. E também pensar na soma dos seus dedinhos e do dedinho da sua adversária, do seu adversário que está à frente. Quando colocar os dedinhos para frente, faça o seu palpite para ver se você acerta. Quem acertar vai dizer: "Paga uma prenda". Quando coloca a mão, fala o palpite. Um, dois, três e Quatro. Quatro. Quatro. Quatro. Eu Quatro. Eu fiz assim. Ih, quase deu. Quatro. Quatro. Opa, temos o ganhador. Qual que é a prendinha do Pedro? Tu esqueceu de falar pra ele. Paga a prenda. Fala pra ele. Paga a prenda. Beleza. O é... que, que ele vai fazer? Correr em volta da piscina, uma volta só. Beleza. Uma voltinha, Pedro. Vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, de flash. Beleza. Pagou a prenda. Deu dois, três e já. Cinco. Sete. Sete. Quase deu. Vai lá. Um, dois, três e... Sete. Nada. Deu dois e nada. Um, dois, três e... Sete. Sete. Ah, quatro. Dois quatro Um, dois, três e... Oito <risos> Paga a pena. Boa Paga uma vez, embora da piscina Imitando um... Eu pensei um sapo Um sapo? Uhum. Consegue, Mari? Ah, não. Consegue Vai só pulando com as duas perninhas assim, ó. Só fazer de conta Vai lá, já Pedro ajuda Vai, ajuda, Pedro Toim, toim Pedro ajuda toin toim Vem vindo, dois sapos Dois sapinhos Vem vindo, ajuda, Pedro Ajuda, Pedro Ajuda, Pedro O o pé não pula que nem sapo, só a Mari Pensa lá Sete Sete <risos> Boa Qual que é a caixinha da Mari? Tem uma estátua Uma estátua? Uh -huh. Então conta até dez Para ela não posso se mexer, beleza? Vai lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Beleza, boa, boa, boa Abração, abração Vai abração no primo Abração Muito forte, muito forte Esmagando, esmagando, esmagando <risos> é que, mano, que ela, não. Não,